Bem-vindos, Aventureiros. Vamos continuar aqui nossa aventura em Skyrim. Primeiro, antes da gente seguir para White Run, vamos fazer essa missão aqui. Para que manda aí. Não, não quero ninguém para me seguindo. Vamos então, embora. Agora vamos pegar a missão. Do... Deixa eu ver aqui, hum, okay. eu, eu instalei um novo mod, gente. Que a gente tira o HUD da frente. Deixa eu só é, vender as coisas que eu esqueci de vender. vender aqui Trinkets, odds and ends, Ó, rabagas, arco. aqui pode vender também. Flechas não, isso eu vou vender. Isso não, isso Então, armadura de ferro, botas. Usando um, uma armadura mais legal, cara tá muito ruim ficar usando essa armadura feiosa do, dos imperiais, não? Olha para você ver o que única, tem nada que pareça, embora. Vamos a gente tentar achar em outro lugar alguma coisa que presta. Vou Colocar. Isso. Olha. Eu instalei também, gente, um modzinho de músicas. Não sei se vocês estão ouvindo. Aqui é eu lembro que vai ter um lobo. Olha aqui. O oh, que susto? Estão um pouco diferentes, gente. Olha que vista bonita. As montanhas. Aqui o lobo. Aqui. Quietinho. Não morreu? Caramba. Eu preciso aumentar a minha arquearia, igual eu tava falando com vocês. Ali, a tá mim vendo. Ali. Cadê você? ali, eles de da pedra. Ali. Tomar uma flechada aí pra você morrer. Olha os caras. Partir ah, pra cima. Pega. Oh, que medo de errar. Oh shit. Nossa gente, achei que ia pegar no cara. Aí ia dar um BO bisonho Ó oh, ó. Oh. Minha flechinha Quem que é vocês? Olha, que é esse cara, bicho Que vai lá para o White Run Quem você está procurando? Oh, eu nunca encontrei com esses cara aqui não, bicho Ok Vamos ver o que, que esse marca tem para falar Precisa coisa Ok, Deu teve uma vez, cara, eu tava andando por aqui e tinha um mamute, bicho, solto aqui igual um doido, cara. Eu tive que sair correndo, cara. bom tá dando um problema ali nos pixels ali depois eu tenho que dar uma olhada porque esses mods aí depois dessa missão aqui que a gente for avisar ele e tudo mais nós vamos lá para o caminho da voz de uma vez descobrir o primeiro shouts os dois primeiros shouts né depois, cara, eu já quero ir lá pra... O que é o Tem alguém que perde de mim, cara. Olha ali. Preto comendo. Toma. Toma. Ah, é o, o facas. You é, a, a É, Empire, Talos, o Tipo a guilda dos, dos guerreiros, né, cara? Let's a Deixar, acesa, deixar acesa aqui a, a missão que depois eu posso fazer Vilgas e eu já estivemos aqui desde que nós fomos pequenos. Nosso pai, Jürgen, nos criou aqui. Mesmo Vignar não se lembrar de companhia mais jovem okay. do que nós. Você se comporta bem. Você poderia fazer um uma amizade decente, irmã. Ok, ok, já falei. Um outsider, hein? Você nunca ouviu dos companhiais? Eu não ouviu dos guerreiros. Nós somos irmãos e irmãs, em honra. E nós nos para resolver problemas se a coina é boa. Beleza, já entendi. Não é para mim dizer. O okay. Vou pegar as coisas aqui. Ah, não achei que eu você? O dedão. Em olhos, eu vou você, nós, você outro. Em luta... É isso que tinha acontecido uma vez, cara. Tinha um, tinha um gigante e um mamute, cara. Esse primeiro dragão ali o cara que a gente pode alugar o cavalo bora rápido fale com um palhaço estranho o que é esse palhaço estranho gente que eu não lembro não lembro desse palhaço estranho não Como é que vai estar em Windhelm? Hort, sítio Ah, eu? eu sou o cara que veio trazer a. É meu. Filho, o que é esse elmo que você está usando que eu nunca vi? Que eloquência. Nada mais do que speech, né, gente? Estranho o um nome que eles é traduziram, hein? Ou eu que estou falando besteira? Tá. White Run. Bonito, ó. Vou vender as coisas aqui para ela. É aqui que ela vai ensinar, né? Ah, okay, okay, okay, okay. a Besides, would How né? about okay. smith iron dagger? Here's everything you need to make one. look. que, que é para vender primeiro, gente. Play more. put Putlass. Legal. Ó, oh, bonita é essa, hein, cara? Vou manter uma, uma espadinha. Arco de caça. Não, meu arco é melhor. Vamos ver aqui as armaduras. Ó. Ó, temos aqui, ó. Oh. Barbarian Armor. Ó... Oh. É maneira hein? Legal demais. Eu vou comprar uma, gente, só pra gente testar. Vamos ver aqui. Have Shield, que bonita, ó. Oh. Diferente. Olha, oh. aí, ó. armadura pesada. Mas por que é pesada? Ah, tá é cheio de placas. Bonita. Oh, faded. Manto. É mais esquisito, nem sei como é que isso fica na cabeça. Não, não vou comprar não. Vamos, vamos comprar essa aqui, gente. Só para a gente ver como é que é. Bom. Vamos aqui. É, ela pediu para a gente fazer uma. Ah não, essa armadura imperial prefiro usar minha. minha. Olha. Opem, como assim? E como assim? Vamos virar aqui. Ó, oh. show de bola! Bonita, deixa assim. Vamos lá fazer a. I claim to be the best. Ok, fazer a daga. Mansteel. Olha é isso mesmo. Ah, já aqui já tem as armas tudo que dá para fazer, ó. ó que bonito no talho, gente. Legal. Pegar vai pedir para a daga. Have you met my father? He's not bad, but it's a little um um metal grindstone Onde que é mesmo? É aqui? Ah não, aqui é... Fabricar. Cadê a pedra? Ah, está aqui. de ferro. Fabricar. Eu ver o que, que eu preciso para molar a minha, minha aqui. Eu preciso de lenha, isso aqui, e barra de ferro. Vou comprar lenha e barra de ferro. Vamos pegar aqui. É, ferro. Vou pegar duas. Quatro e okay. cadê linha linha? Não okay. tem, vamos ver se ainda for pegar aqui. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Não, não. Embora out with it, vou fazer isso aqui logo. Ok. Calma Estou esperando Ah, bom. Muitos armas e armazenamento precisam de leite para fitos, esse tipo de coisa Vamos ver se você pode fazer um helme de hide Aqui é o resto do que você precisa Ok Até a próxima vez Aqui eu acho que é só couro que faz, né? É, não vamos mexer com isso Vamos Esse aqui é Hide Olha então, ó, que bonito. Elmo, é o.. Daí gente também Cadê, hein? já tem, já, já tinha. Já, já um, um, um, um negocinho que na cabeça, né? Bora. Tá Eu não acredito ser o meu, o Grey, homem, rouca, é um Eu não fiz o trem, não, gente. Nossa, missão. É Elmo de pele, velho, fiz errado, cara. É né? Falar viu vamos ver se vai dá pra fazer, né? Gastei o trem. Não vai dar, vai. Elmo de pele. Preciso de dois.. dois coros. Tem um. Vou pegar um aqui com ela, não vou te falar, viu? vender logo aqui. Vende aí. De couro. Don't forget to check inside the shop É o de pele. É o mais feio. Oh. I should hire you to be my assistant this tá bom, né? Empere, meu pai do meu pai. Hmm. Yes? Oh. You have talent. Keep working at your craft and you'll be a fine smith one day. Okay. Vamos, vamos fazer o seguinte aqui. É, deixa eu ver o tempo aqui. É, já está ficando de noite. Eu vou lá para aquela estalagem. Tem uma por aqui que é famosa. Onde que é, gente? Ah, que a mulher tá escondida? Acho que é aqui, né? É isso mesmo. É aqui. Aí eu já aproveito e converso com ela lá em cima. Aqui, ela. I think I got the around here. uns caras te procurando, mano. Sure thing. It's yours for a day. I'll show Ah, vai mostrar, né? Finalmente alguém educado. E aí. Sim. Daquela família de tem treta com a outra lá. Ah, obrigado. Pode vazar. Vamos dormir. Acho que eu tenho que dormir por umas 12 horas, porque eu acho que o rei o Yarrow lá de Watch Run, ele acho que ele não acorda tão cedo não. Não adianta nada. Gostado das músicas? Oh, Morte. vamos é embora. que a gente espera? É que Agora. um tanto de gente, cara. Olha só, gente, vamos ver, Oi, ver mim, Se a lídia vai funcionar do jeito que eu estou imaginando Amanhecendo Dragon's Reach Vamos lá a Lydia cara, eu tô curioso. Falei lei que é um modzinho que a Lydia fica top, ó. É você? Olfred, da clã eu você. Alfred, patron of the great clan Battleborn. Alcan, batalhador Battleborn. O que que tá acontecendo? Só uma qual que é a treta? Eu quero entender por que quer jogar na sua família? É. o cara chamando de idiota? Os, Os gransos gransos gransos têm roots em White so é Brothers. <risos> Ah, é, será que é isso? eles é, teoricamente Eles são ricos e os Grey, Grey, Grey são pobres Será que é isso? Não é por Ok Portador de machados e civilizados é por que eles ainda cave Como aqueles que eles estão He's great. The Ignor Grey Maine and his lot are one of White runs oldest and defending on who you ask most respected clans. I don't dispute that. São respeitados em lineagem, e tudo mais. Take pride in your lineage and another to cling blindly to the past. What they call honor and tradition, I call ignorance. Ele é, explicou muito o que que é. Bom explicou muito o que que é a treta. As canções de and e in em of Valor, por a o outro falar que. para <risos> <risos> Ok, para entender o um oh, Legal, hein, gente, aí, ó. Maneiro, hein. Calma. ô oh, louco, Eu esqueci disso. E relax. Vocês vão querer falar vocês. Tá bom, vou conversar com vocês, mas calma lá, né? Puta merda. E aí, bichão? Então, você em está yes Você é o criminoso. Não maldito especialmente agora. O que o é, exactly okay, que aconteceu lá? Hum. tá voando para cá, meu filho Fica véia, você vê não A roupa dele ficou legal, hein Cadê a Lidia, velho? O Dragão está trabalhando isso Ele vai assumir que estamos para o vou hold e slaughters my people detachment me desculpe, eu vou voltar para that would be Isso eu tenho que conversar com ele. Não esquecerei disso. Norte meio. Ok. Ok. wizard. Ah, tá. Beleza. É o negócio da pedra que eu peguei lá que. Eu já posso entregar pra ele Ok aí gente, eu vou pausar aqui um pouquinho Vamos lá, continuando aqui gente Vamos conversar com ele aqui É aquele negócio daquela tábua lá dos dragões Eu, eu já tenho já The ah, yarl cara falar. Vamos lá, é só pra é só pegar o um negócio. Well, when I say fetch, I really mean delve into a ruin in search of ancient stone tablet that may or may not actually I uh learned of a certain stone. Go to Bleak Falls Barrow. Find this tablet, no doubt interred. Ah, <risos> the dragon stone of Bleak Falls Barrow. You already found it. You are cut from a different cloth than the usual brutes they are foist on me. Okay, you enter. That is where your job ends and mine begins. The work of the mine. Sadly undervalued this guy. Não, eu quero saber o que, que é, velho. Não, vem cá. Vou ver eu Quais oh, são, são, são, são assim, os Ah, tá. o que acontece uma treta mágica na, na região e ele tem que a resolver a e dar a solução. Okay. Vou pegar aqui, vamos fazer entrar. algumas... Tá bom. Um aqui... O Eu okay. osso com isso eu acho que dá. Não, ah não. Isso aqui eu acho que dá. Poxa, carne de urso. Isso é não, deixa pra lá, gente. Não sai fora, não. Tudo errado. Espera aí, as coisas aqui, meu filho. ler os nórdicos de Skyrim. Os nórdicos de Skyrim, meu povo, meu rudo, respeitado leitor, meu nome é Bratmund, Coração de Lobo. Eu sou nórdico, mas mais importante, eu sou um nórdico nascido e criado nas terras de Skyrim. Eu escrevi este livro em desespero, esperando que o resto de possa reconhecer meu povo como ele merece. E conhecer essas terras como elas são de verdade. Um lugar lindo e de muita cultura. Algo que você, vocês sabem é com certeza verdadeiro. Fisicamente nós nórdicos somos impressionantes à primeira vista. Somos altos, sócios, fortes, cheios de músculo. Nosso cabelo é bonito, muitas vezes trançado como foi de costume durante gerações. Nós nos vestimos com pele de animais, são abundantes em Skyrim. Seríamos idiotas de não aproveitar os recursos. Tendo lido até aqui, você deveria estar surpreso com a força das minhas palavras e a escrita de um nórdico selvagem. Claro, muitos nórdicos podem ler e escrever. Meu pai começou a me ensinar a ler e escrever desde que era pequeno, como fez com o pai dele e seu pai antes dele. Mas os ensinamentos das crianças de Skyrim são muitos e vai além de meras palavras. Nós somos bons artesãos e através dos anos aprendemos a manipular o aço do mesmo modo que um escultor faz argila. De fato, eu tenho visto, com meus próprios olhos, visitantes da Pedra Alta e Sirodil choram em lágrimas quando contemplam as espadas feitas no fogo da Forja Celeste afiadas pelas lindas e mortais mães do clã Krina Cinza, é lá, ó. tocados pelos deuses. Mas, como isso pode ser verdade, você pergunta, como é possível tais realizações de um povo que acaba de emergir da terra da neve, mas uma vez o preconceito esconde a verdade? As cidades caem, são testemunhas da ingenuidade e da habilidade dos nórdicos. Dentro, dentre elas, o que mais se destaca é Solitude, lar do grande rei capital da província. Windhelm, antiga e honrada, uma joia na neve. Markath, gravada em uma rocha viva em tempos remotos. Riften, que ainda vive nas sombras da dourada floresta de outono, de onde vem peixes e hidromel deliciosos e Whiterun, construída em volta do salão de Jorvarsky, lar dos mais novos companheiros e honrada forja celeste. E agora, respeitável leitor, agora você conta com todo o conhecimento nós nórdicos somos, tudo o que você pensava e muito mais, mas não deixe que este livro seja a única porta da verdade. Compre uma passagem de carruagem ou de navio e faça sua jornada até o norte. Veja Skyrim com seus próprios olhos, veja Skyrim, como os nórdicos vemos desde que os deuses deram forma ao mundo pela primeira vez. Legal. É isso que eu tô querendo fazer gente. Ler um pouco, descobrir algumas curiosidades de, de Skyrim. Agora o que eu tenho que fazer? Fale é, com o Estranho, gente. Ah, mas tá na hora de dormir? Cadê esse danado? Ah, tá. Eu quero ok Eu quero vou... Helgen. <risos> mais experiência com dragão, não fizemos nada, só corremos que nem a... Ah, eu ganhei um item dele que eu nem olhei o que é, né, gente? Como ah, tá. okay. né? de e, por favor, de choque. me Vamos ver aqui gente, só pegar esses itens, Bom, qual é as botas que eu estou usando Imperial. Vou usar né, aqui ó que me deu, armadura leve, vamos ver como é que vai ficar. Ai, o estranho, mas legal. Vocês preferem o biquíni, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aqui, porque eu sabo onde estão tá as coisas. Eu aí, ia apertando as bandeirinhas aqui, ó. Você sabe onde que estão as coisas, entendeu? Os acampamentos. Ainda dá para ver no mapa. Aqui é o mapa das tá cabeças para baixo. Olhem para esse Forte, não, a mão. Beleza, vambora. Me perdi, gente. Bora. Cadê a Lídia, cara? Eu não vi a Lídia. Cadê a Lídia, pai do céu? Será que ela aparece só depois? Ou será que deu, deu pau no mod, cara? Mas eu tenho que dar uma olhada nisso, gente. Olha lá pra ver se tem algum problema, mas eu acho que não deu, não. Ai, filho, eu tô aqui do seu lado. não correndo. Olha quantas horas é. Carai, que escuridão danada. Cadê você, mulher? Tô oh, aqui, doida. Bora, filho. Demora demais. Vamos filha. Pera aí, o que é que tá marcando? Duas missões ali. Ah, tá. Eu não lembro se eu preciso esperar essa danada vir correndo. Se eu não preciso. Cadê um teste? Na frente dela, e aí a gente vê. Caralho, os caras estão tá usando até tocha. Estão escuros. Vamos ver aqui, que se ela vai vir. Vem, minha filha, anda. A mulher vem andando, gente. Pelo amor de Deus. Tá Ah, tá. vão Tá falando. Então vamos filha. Ó, vai quebrar, não precisa ficar aí falando meia hora com os caras não. Sim. Não, vamos, vamos, vamos, Nossa senhora! Tá doido! Eu tenho que caminhar até lá no lugar da treta. Ai do céu! Já estamos com mais de 30 minutos de. Mais de 30 minutos de vídeo, cara. tem que ficar uma editada aqui. Pra então vocês não ficarem esperando muito tela de load e essas coisas. Deixa comigo. Olha isso, gente. Na moral, cara. Mulher beirada da pele. Um Vamos lá. Cara, batalhar nessa escuridão vai ser foda, hein? Vamos lá. Vai arrastando esse pé, minha filha. Oh, que susto, cara. Chegando um cara com arco e flash. <risos> também como Vamos aqui Cadê o dragão? Sai, sai da frente. lá ah, vem ele. Pode subir. Uh! Olha isso! Lindo. Vai brincar um pouquinho a gente ver. Caramba. matar. Caramba, não tira vida nenhuma. Ui! Nossa senhora! Que medo! Rapaz do céu! Roideira, cara. Ai, pai do céu. Uh. Caraca, gente. Oh. Pera aí, gente. Ô, <risos> oh, louco, filho. Pera aí, cura. Meu pôr nos favoritos, né, gente? Porque senão eu vou morrer. Um pouquinho no quarto. Vai vir pra cá de novo tentar matar. Esconde. Pode, mas tá pegando. Mano, vai ficar 200 anos matando esse bicho. Ai, meu filho, caralho, nossa, gente, pai do céu, nossa, me que nem água. Cadê você? lá. ai do céu, ai sai, sai, sai, sai. Estamos salvando aqui para matar ele logo. Vem cá, bichão. Caramba, gente, é muito dano, cara. Tá maluco. Só pra constar, gente. Eu acho que aumentei o nível de dificuldade do jogo, tá? Pra ficar mais interessante. É por isso que tá mais difícil assim. Agora ele não voa mais, não, porque ele está machucado. Tá atirando aqui. Vamos lá pegar a alma dele, galera, vai ficar tá louca. são gritos para equipar. É magia. Ah, tá, isso aqui é o imersive. É os gritos. Ah, aqui, ó. É, favoritar. Ah tá, use o Z para gritar. Então o Z grita. O que é Dragonborn, mano. Sim, vou te dar um grito do poder para você ficar esperto. O run tem informação para ele. Ó, oh, esqueci de pegar as coisas lá no dragão, cara. Deixa eu ver se dá para voltar. Cara, vou voltar. Se vai ter uma arma maneira, um arco maneiro nele lá. O bobo não. aí. É aqui, né? Torre de vigia. Só pegar aqui, tá, gente? Só um minutinho. Agora, depois que a gente fizer essa missão já entregar e é, conversar lá com o cara a gente vai parar pra não ficar o um episódio grande, né, gente? o dragão é isso é isso eu, vocês viu Tremeu a câmera cara vamos ver aqui aí ó botas de coro cru camas de dragão lógico eu vou pegar para vender o osso também É de guarda de wind hell, white run. Quer dizer, agora podemos ir. Vamos aqui. É bom que eu viaje lá, não tinha visto, que dá pra viajar por castelo. É lembrando, né, gente, eu acho que tem o quê? A última vez que eu joguei Skyrim, cara, foi o quê? Eu joguei no Xbox, cara. Era um argônia, pra vocês terem noção, gente. Não, mentira, não era argônia, não era um kaijit. Oh, deve ter um que, uns 5 anos, cara? Quatro, 5 anos. Quero ver a Lídia, cara. Será que ela deu pau no mod dela? Tá chovendo demais, cara. Tá escuridão danada, olha. nem pra curtir o cenário. Eu acho que a Lydia aparece só depois, né, gente? Sim, meu filho. Dragonborn. Ah, meu filho, o cara falou. True, os Gray Birds realmente treinou no, no, Great uma the época, por isso que ele sabe usar os shouts também, os, the os gritos, né? Eles podem te ensinar como usar seus livros Você ouviu, Summers? O que mais poderia significar? Os Você não ouviu o som você That was the voice of the coisa interessante Ah, que massa! Cara. Ele usou uma magia de luz Olha, para vê. discutir as hostilidades Como o dos guerreiros? Que massa, cara. Ele usou magia. Quem é esse aqui? É que você tá falando aqui. Gente, a gente vai parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? É, eu espero aí que vocês tenham gostado bastante dessa gameplay. É, e a gente continua no próximo vídeo. Tudo bem? Obrigado por me acompanharem aí durante essa saga do Skyrim. Estou gostando bastante de, de trazer para vocês. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever, fortalecer o canal para trazer mais conteúdos para vocês, tá? Um abraço a todos. Até mais.